Tá filmando! E aí, gurizada? É seguinte. Novo vídeo se iniciando. eu vou mostrar pra vocês hoje. O <risos> que, que tá melhorando aí? A minha nova casa! É isso aí! Logo depois da vinheta. Então, Grisado, é o seguinte. Olha só. Acabei de me mudar. Faz uma semana. Eu vou mostrar aqui a casa nova para vocês. Começando pela porta de entrada. Essa aqui é uma porta de entrada. Aqui, ó. Porta. É a entrada do prédio. Isso aí. Seguinte. Vamos entrar aqui. Minha mãe tá ali no quartinho. Ó. Cozinha. Não veio geladeira, tive que comprar, comprei uma geladeira usada e uma máquina, por enquanto os dois estão funcionando bem, né? comprei essa mesa nova, nem tirei ainda o plástico e essas três cadeiras que vem desmontadas, montei, tem um negócio de botar as roupas e vou mostrar mais um pouco para vocês, ali meu trotinete, vou apresentar no próximo vídeo, minha nova aquisição, fazer um review que as bagunças que a gente não terminou de arrumar ainda e aqui tem um outro quarto que minha mãe tá hospedada aqui aí a cama dela isso aí a gente não tem outro <risos> a gente não tem outros móveis na casa tem só aquilo ali e eu vou mostrar o meu quarto ali para vocês aqui é o quarto banheiro e quarto tem alguém deitado ali Dona na Fran nossa cama king size, compramos uma cama de 2x2 dois dois, E agora não achamos... Roupa de cama E não achamos também a cama pra comprar Então a gente deixou em cima do saco, no chão E estamos dormindo aí mesmo Compramos um armário que veio sem duas portas ainda vai É, tomara né, saiu de linha uma das portas Então não tem mais isso aqui se compra por módulos Compra as partes tudo separadas Compra o módulo de 75 Que é esse quadrado todo Mais o outro de 75 Daí compra as portas separadas Compra as prateleiras separadas Compra gavetas separadas Mas isso aí A gente tem que ir lá buscar mais duas portas Pra finalizar Aqui ó, vou mostrar vocês a vizinhança Então Aqui é a nossa vista Agora a gente não tá mais naquele lugar que era uma cave Não enxergava nada, agora bate o sol de manhã aqui Agora o tempo um também dublado Aqui nessa casinha, aqui, esse galpão de madeira Eles distribuem comida Para os idosos, aposentados E é isso aí Aí ó Então esse vídeo foi só para mostrar para vocês minha nova casa aqui em Portugal Em Lisboa ainda Só um pouquinho mais afastada Porque na região que a gente morava É muito caro Um imóvel nesse tamanho Mas é isso aí, espero que tenham gostado Deixa um like Deixa um comentário do que achou E até o próximo vídeo, é nóis